Não, Fernando, não olha pra ai, cá, ai. não. Aqui, de ó. Deixa eu só cheirar. Deixa eu dar uma cheiradinha. No... Foca aqui ai. na câmera. Ai, deixa, deixa eu dar uma cheiradinha no dinheiro. Ai. Ah, esse cheiro é bom, hein? Não <risos> tem perfume na não terra... Não tem. Que tem o cheirinho do dinheiro. Não meu tem. Meu pois é, Fernando. E olha, 500 reais que não é meu, não é seu. Ai, pode pode ser, ser do pessoal de casa, mas esses aqui que tá na minha mão Já é tem da Catiúcia. Dom. É da Catiúcia, ela já tá por aqui. Chega pra Pode cá, vir Catiúcia. Aqui, Catiúcia. Chega chegando pra retirar a, a sua dinheirama, ou, ou pra doar pra gente? É, solo, ou né? pra fazer um vale pra mim, pro Fernando? <risos> Com certeza. Aí, Seja bem-vinda, Catiúcia. Obrigada, obrigada. Conta pra gente, você é, frequenta Meninas Academia, é isso? Já faz dois anos. Dois legal. anos, dois gente. Anos. Que Frequento. legal. É, embora a academia, a academia é o seguinte: a academia é para pros NEMs, sabia? Nem. É, é para quem nem precisa <risos> ou para quem nem adianta, né? No meu caso, nem adianta, né? Olha, é, é. Brincadeiras à parte, você frequenta Meninas Academia. Fiel. Fiel ali, todo dia ali, certo. marombando. E aí a Meninas Academia é uma das parceiras é, da promoção. Você ficou sabendo, foi lá, viu o totem Já. da promoção. Sim. Pegou lá o QR Code e fez a inscrição, é isso? Isso, foi isso mesmo que aconteceu. Foi feliz. Mas você acreditou? Falou, ah, vou participar de mais Acredi uma promoção? Não, acreditei. Meu acreditou. marido acreditou. também apoiou muito, eu. Ah, é? não Foi mais ele que incentivou eu. É Qual lá... é o nome do seu maridão? Érico. Érico. Érico. Olha, Deus. Érico, muito obrigada, viu? Ô, Katia se fala pra gente, você costuma participar de várias promoções ou é a primeira vez que você participou? Hum, ganhar, assim, a primeira vez. Ganhar, mas ah. participar. Quando você vê alguma promoção, assim, você fala, ah, eu vou Comecei participar. esse ano participar. Ó, oh. Come... oh, já começou com <risos> o pé direito. Tá vendo, já comece... né? Já começou com o pé direito. Agora, gente, é o que eu sempre falo aqui. Ela não vai parar de participar de nenhuma. Não vai querer Jamais. não participar de nenhuma promoção. É ou não é? Com certeza. E você sabe que você ainda tá concorrendo à nossa bicicleta elétrica, né? Ai, quem sabe? Quem sabe? Já pensou? Já nossa, Ganhar 500 reais de uma... Não, aí é sorte demais. Mas como Fernanda. ela é marombeira, ela vai doar a bicicleta pra gente. Ela vai. Porque ela vai pedalar ações. É ela não quer, Mas também dá pra pedalar na bicicleta elétrica. Eu né? acho então também. Então pode ficar com a bicicleta elétrica. Olha, Catil, estou vou entregar para você 500 reais, mas eu quero agradecer em nome do Grupo RC. Eu que agradeço. Da TVC, das Lojas Gambarato, que é a nossa empresa parceira dessa grande promoção, que já é sucesso, né, Fernando? Sem dúvidas. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Faça um bom uso desse obrigada. dinheiro. E olha, não deixe de participar das próximas, porque com tem muita certeza, promoção. Vamos... Você já está sabendo do meu bom vizinho? Não. Fala para ela do meu Sério? bom vizinho. Ah, é o seguinte, se você está brigada com os vizinhos da rua... É, pode fazer, pode as, fazer bases, as bases, porque é o seguinte: a promoção, meu bom vizinho, é, vai entregar uma cesta básica para nossa audiência e uma cesta básica para o vizinho. É, olha! São muitas promoções. É só você se cadastrar no 3509-7500, o nosso WhatsApp, e aí você concorre a uma cesta básica e o vizinho também. Você Agora, logicamente, né? se você quiser, você pode, ganhando o presente, você pode doar para quem precisa. Com né? certeza. De repente, para uma tá entidade especial, tá, tá bom? Muito Toma obrigada. Aqui, Entrega olha. o dinheiro, Mari Verdana. Vamos, a Esse momento. Para de enrolar, pedindo da cachuccia. Eu não queria. Você está querendo ir para o intervalo com o dinheiro que eu te ela tá segurando. Vamos vamo aqui, ó. 100, 200, 250, 300. Fica aí. Esse é meu. Oh. <risos> mansa, essa é mansa. 400 reais, 450, 450. Olha aí, gente, 500 reais. Muito Todo obrigado, da Catícia. Viu? Muito obrigada, obrigado, viu? viu Pode sair por aqui e a gente já faz uma foto daqui a pouquinho. Tá.